Primeiro ponto é o seguinte: o nosso ikigai, a nossa visão de propósito, não é algo que a gente vai fazer um exercício e chegar, né? E estar 100% satisfeito, porque o propósito de vida é a coisa mais profunda e complexa da vida, né? Os grandes sábios, desde a Grécia Antiga, do Egito Antigo, vêm buscando essa resposta. Então, não somos nós aqui, né? Não somos nós que vamos rapidamente já encontrar a resposta e flutuar, né, e nos elevar e, e né, expandir espiritualmente vivendo do propósito. Então, é algo evolutivo. E por ser evolutivo, quer dizer que a cada teste, a cada experiência, a cada vivência que a gente tiver, a gente vai conseguindo colher aprendizados para refinar, e sofisticar a nossa visão de propósito. Eu até hoje, sempre de manhã, leio a minha frase do Ikigai para ver se ela ainda está fazendo sentido, porque a única certeza que eu tenho é que ela vai evoluir. E ela é bem diferente do que era cinco anos atrás, do que era um ano atrás e assim por diante. Então, quando a gente cria o, a expectativa de em uma semana, 27 dias, um mês, encontrar o propósito e não encontra, a gente fala, fodeu, não tem mais norte, agora acabou. Mas não é, por aí. né? É algo evolutivo, e eu tento reforçar isso várias vezes, porque a cada ciclo de execução que você for fazendo com ideias de produtos e serviços conectados à sua visão de propósito, naquele momento, hoje, você vai vendo, cara, não era isso. Pô, não é muito bem isso daqui. Nossa, isso daqui tem algo interessante. Então, você vai tateando, só que Ficar fazendo isso apenas no caderno é muito confortável e você nunca vai conseguir evoluí-lo, porque você vai ficar naquela masturbação mental de encontrar a frase que né, define da melhor forma. Então, o importante é a gente entender que agora você tem uma visão e ela ainda está turva, mas você tem algo que você refletiu sobre suas paixões, sobre os seus talentos, sobre problemas reais e causas no mundo que conectam com, com a sua história, com aquilo que você acredita, que você quer tornar esse mundo um lugar melhor, e formas de você ganhar dinheiro com isso, porque unindo isso tudo a gente traz sustentabilidade. Né? Então o que, que você... Minha sugestão para você fazer agora. Você pegar, a partir dessa primeira reflexão, essa foto, você tentar tangibilizar isso numa... Mentoria, onde você talvez ainda não tenha todas as respostas, onde você ainda não tenha clareza do nicho, né, do famoso micro nicho, nicho avatar, tal, porque quando a gente não tem muita clareza ainda, a gente tem que começar a fazer, talvez confiando até mais na nossa intuição, numa inteligência mais sutil, que às vezes, né, para a maioria que é muito racional, é difícil conversar, dialogar com a intuição, mas geralmente é que nos traz mais sabedoria e, e, e tá, geralmente está mais certa. E aí, a partir daí, vai começar um mundo de aprendizado gigantesco quando você vai para o campo de batalha, porque esse é o maior desafio: é a gente encontrar uma forma de criar um produto ou um serviço a partir dessa nossa visão de propósito e começar. E, que nem a Rafaela estava falando, ela já está tomando cafés, marca café com uma, com o outro, tal, ajuda na hora e ela está refinando a visão dela: que pô, esse caminho é muito legal. Então, eu já, eu já sinto, a gente já conversou algumas vezes, que a Rafaela está no bom caminho, ela já está ajudando um tipo de pessoa que conecta com, que ela, com quem ela quer ajudar, ela está com o desafio agora da venda. Então, os desafios dela, por ela já ter entrado no campo de batalha, tá aí ajudando, colaborando, servindo outras pessoas, agora o desafio dela já é outro, não é mais... Talvez a, a essência do Ikigai, porque ela já está com um norte mais determinado. Agora ela está no desafio de envelopar isso numa, num método e vender. E, e para quem ainda está na dúvida do Ikigai, quanto mais rápido você começar a se expor a esse tipo de troca, mais fácil vai ser você falar, puta, esse daqui é um caminho interessante. Então, o que você falou, só dando um exemplo agora, sobre, de repente, dar mentorias e ajudar mulheres é, a, a conseguirem conquistar coisas, traçar objetivos, cuidar dos seus filhos, de repente você pode se especializar em ajudar mulheres é, solteiras, mulheres que tiveram uma jornada bem parecida com a sua, que estão sofrendo as dores que você sofreu, então você vai conseguir criar uma identificação muito mais real, e é impressionante que na, você foi contando um pouquinho da história foi pipocando um monte de coraçãozinho, não sei se você viu, se você está no computador. Então, esse tipo de identificação é algo que as pessoas vão falar. A Fernanda sabe o que eu estou passando. A Fernanda entende das minhas dores. E a Fernanda ela conseguiu superar isso tudo, criar dois filhos, conseguiu pô, ter esse tipo de trabalho esse outro tipo de trabalho. Pô, a Fernanda é multipotencial, ela entende também essa minha dor aqui de... De eu ter que me encaixar num lugar, a Fernanda não se encaixou, ela foi trocando, foi experimentando, foi se permitindo, e hoje a Fernanda, porra, ela é uma mulher segura, autônoma, empoderada, não depende de ninguém, e eu quero isso. Eu acho que a Fernanda pode me ajudar. E aí você não vai precisar criar nada muito espalhafatoso, porque é só você contar a sua vida e o que você fez. Por quê? Porque você está alguns passos à frente, talvez dessa mãe, dessa mulher. Você não precisa ser a Fernanda Cruz, a número um mulher autônoma do Brasil, próxima presidente. Sabe, você não precisa ser a líder mundial, a maior, a melhor. Você só precisa estar um passo à frente das outras pessoas que você vai, já vai gerar valor. E isso parece pelas suas reações agora, pela forma que você foi escrevendo. Não, não sei se, mas eu senti emoção na hora que você falou dessa história. Da, é, é algo que eu imagino que se você ficar o dia inteiro, ajudando mulheres, contando, entendendo o lado delas e buscando soluções, como seus quatro irmãos falaram, que você é muito bom em ajudar pessoas a, a conquistar coisas, resolver problemas e tal. Imagina você viver o dia inteiro trabalhando dessa forma. Você ia ficar feliz? Sim. Então, está aí um caminho. Ah, mas meu Ikigai ainda... frase Esquece, pausa. Pausa esse módulo segue em frente com, com os outros exercícios, ferramentas e tal, e volta. Por isso vocês têm acesso a cinco anos. Eu ia dar acesso vitalício, mas legalmente é difícil falar isso. Mas é, vocês podem fazer, refazer e devem quantas vezes vocês quiserem e puderem, porque tudo isso vai ser evolutivo. A criação de um produto vai ser evolutivo, nunca para. Você só vai melhorar seu produto. Quando você tiver um produto muito forte você vai ter agora uma esteira de produtos, produtos né, para você vender depois no upsell, produtos para vender no downsell, né, e depois venda, nunca vai parar, porque você sempre vai melhorar a sua estratégia de venda. Então, tudo aqui é evolutivo, mas você precisa dar os próximos passos. Né? Por isso que eu falo muito do sem pressa, sem pausa, porque assim a gente está sempre testando, experimentando, construindo, conquistando, melhorando, otimizando, ajustando... Mas se a gente ficar apenas na, na reflexão teórica, se a gente só ficar no nível do, ah, dos exercícios, tal, que é muito confortável, que talvez seja né, o, o desafio para muitas pessoas quando começa a ver ferramentas e tal, é porque quando a gente vai para a execução, a gente começa a bater de frente a um milhão de, de coisas que estão fora da nossa zona de conforto, que são desconhecidas mas a gente só evolui e expande e cresce quando a gente vai aumentando o diâmetro da nossa zona de conforto. Né? Quando a gente vai fazendo novas coisas, assim como você fez com a sua vida. Você, antes, lá, garotinha, quando você começou a dar aula, você se imaginava criando dois filhos de forma independente dando certo é, e tendo sucesso diante de tudo que você ouvia dos seus pais, dos seus avós e da sociedade, falando que é, as mulheres precisam é, cuidar da casa e o homem vai prover toda sabe, a sociedade ela nos, nos, nos encaixota e nos faz pensar e agir de uma forma que vai criando um monte de crença e verdade lá no nosso subconsciente que fica difícil a gente bater de frente contra isso tudo e, e você foi lá e fez então você tem muita coisa aí para passar para outras pessoas se eu fosse, você exploraria esse, esse nicho, esse tipo de... Esse grupo de pessoas que são mulheres, mães, é, é, que se separaram. Isso no Brasil, você já tem aí centenas de milhares, se não for milhão. Então, é infinito. Qualquer micro-nicho no Brasil é muita gente. Então, pode arriscar para ser bem nichado, que não tem problema nenhum. Quanto mais específico você for no início... Melhor, porque você vai conseguir gerar esse tipo de identificação mais rápido. E experimenta durante, se dá, três meses. Olha para a sua página que você criou, olha para tudo que você criou até agora e faz essa nova roupagem. Falando das dores, faz aquele exercício do, do, do avatar que eu trago né, ali no módulo 3, se eu não me engano, com essa pessoa em mente. Você conhece Uma mulher você gostaria de ajudar dessa forma? Um nome? Uma amiga? Uma conhecida? Conheço. Qual é o nome dela? <risos> Conheço. Eu tenho a Letícia, Letícia, que passa hoje pela mesma situação. Perfeito. Ela. Letícia. Ela, Sabe o que você vai fazer? Você vai tirar uma foto da Letícia, você vai imprimir essa foto, e você vai botar do lado do seu computador. E tudo que você fizer pensar de, de estratégia, de... de criação de produto, de comunicação, né, copy, que a gente chama, tal, né, o texto que você vai criar, pensa que você está falando diretamente para a Letícia. Um a um. Produto, que for, é, conteúdo, tudo. Letícia. E aí você só não chama de Letícia, você tira o nome dela na hora de fazer a história, mas vai ser tudo comunicando para a Letícia. E aí você se dá três meses, dois meses, um mês, o que for, para ver como que você vai avançar com, esse, com essa frente. E aí, você vai parar depois desse período e vai analisar. E vai ver tudo o que aconteceu até então e vai ajustar. Aí você vai refinar a sua visão de propósito, vai ajustar o, o seu produto vai e vai ajustando. E você vai continuar com esse ciclo assim, de evolução contínua, que eu tenho certeza que em poucos meses você já vai encontrar 100% o seu caminho, mas você vai ter que testar, vai ter que conversar com pessoas, vai ter que encontrar novas letícias,